Vamos então passar para o um nível, um bocadinho de nada acima, muito pouco, mas que é diferente, que tem que ter uh, atenção ao outro princípio das equivalências que nós já falámos em aula. Então vamos lá ver. Temos esta situação que eu coloquei aqui da nossa balança, que é, temos 2 vezes o x, vou escrever aqui 2x, igual a 6 bolinhas, que eu vou colocar aqui o 6. Vamos lá ver, eu tenho que, manter sempre a minha balança equilibrada, e atenção que nós, qual é o nosso objetivo? Obtermos x igual a qualquer coisa, então o que é que eu vou fazer? Se forem reparar aqui eu tenho 2x, mas eu só quero um, então eu quero metade daquilo que me dão aqui, então o que é que eu vou fazer? Vou fazer metade do que está no primeiro prato, para continuar a balança equilibrada, atenção que tenho que depois fazer o mesmo no segundo prato. Metade de 2x, eu retiro 1, fica só 1x. E metade de 6, quanto é que é? É 3, que eu vou tirar aqui 3, então fica x igual a 3. Agora vamos fazer algebricamente aqui na nossa, na nossa equação. Vamos pôr a expressão de equivalente, porque vamos escrever uma expressão equivalente a ela. E vou colocar metade deste, que é dividir por 2 o primeiro e dividir por 2 o segundo. Logo, 2x a dividir por 2, vamos ficar só com 1x, um igual 6 a dividir por 2, que é o 3, que é precisamente o número de bolas que nos tinha dado. Logo, a solução será o número 3. Vou fazer aqui outra para perceberem melhor. Vamos fazer então aqui 4x igual a 8 Vamos lá ver então quanto é que dá o 4x igual a 8, a mesma situação. Eu teria aqui 1, 2, 3, 4 vezes aqui o meu x e aqui teria 8 bolinhas. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 8. Pronto, já tenho aqui as 8. Então o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu não, atenção que eu só quero um x, e eu tenho 4 vezes o x, então eu não quero mais do que dividir este x por 4. Porquê? Porque eu só quero um x, eles dão 4, eu vou dividir por 4. Mas atenção que eu, ao dividir aqui este, o primeiro 4x por 4, fica-me só sobrar um x. Divido por 4, atenção que vou ter de pagar o preço por dividir este 4, que é dividir precisamente no segundo membro por 4. Logo, 4x a dividir por 4 ficava, sobrava-me só o x, e o 8 a dividir por 4, era quanto se eu agarrar no 8 e dividir em 4 partes, isto é, fica aqui uma parte, outra parte, outra parte, é igual a 2. Logo, a minha solução seria mas coloquei aqui o sinal de equivalência, porque a expressão é equivalente, era o número 2. Bem, passo agora para aquelas equações que eu te passei, para ver se isto ficou percebido.